A 12ª Semana Nacional da Conciliação arrecadou mais de R$ 3,8 reais na área trabalhista em Mato Grosso. Foram feitos 151 acordos nas varas do trabalho no Estado e na Coordenadoria Judiciária e de Apoio à Execução e Solução de Conflitos do Tribunal, a CAESC. Ao todo, 1.256 pessoas foram atendidas nas unidades ao longo dos cinco dias do evento. A Semana Nacional da Conciliação de 2017 ocorreu de 27 de novembro a 1º de dezembro. O evento, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais brasileiros, busca encerrar processos judiciais por meio da conciliação, permitindo que a sociedade consiga solucionar o maior número de conflitos de maneira pacífica, segura e célere. O pagamento de horas extras dos trabalhadores que atuam em turnos de revezamento deve ser feito com o desconto do adicional de revezamento previsto em norma coletiva. Foi essa a conclusão do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso ao editar a súmula 47. Assim, o TRT de Mato Grosso fixou o entendimento que, quando for devido o pagamento de horas extras, será descontado desse pagamento o adicional de revezamento para se evitar o enriquecimento ilícito do trabalhador. A partir do próximo ano, o TRT de Mato Grosso terá em suas dependências uma agência do Banco Bradesco. A empresa foi a vencedora da licitação realizada pela Justiça do Trabalho Mato Grossense para a escolha da instituição financeira privada que funcionará no Complexo Sede em Cuiabá. A licitação realizada pelo Tribunal este ano foi aberta às instituições bancárias privadas. Além do Bradesco, o TRT de Mato Grosso possui em suas dependências uma agência da Caixa Econômica Federal e caixas de autoatendimento do Banco do Brasil. A trabalhadora de uma empresa de peças e acessórios automotivos de Cuiabá vinha sendo humilhada pelo chefe. Os gritos e xingamentos contra ela eram constantes e transformaram as horas que a trabalhadora passava no ambiente de trabalho em momentos de tensão. Além das humilhações diárias, ocorreram atrasos de salário e vale-transporte, o que a obrigou por diversas vezes a ter que pedir dinheiro emprestado para ir e voltar do trabalho. A empresa negou as acusações, mas a versão da trabalhadora foi confirmada na Justiça do Trabalho pelas testemunhas. Os depoimentos deixaram claro que era comum ofensas aos empregados naquela empresa. Assim, a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso aceitou o pedido de rescisão indireta do contrato feito pela trabalhadora.